Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vocês sabiam que a palavra que significa mais comumente paixão, designa amor, atração de um sexo sobre o outro? Ezequiel capítulo 23, versículo 11 diz, Vendo isso, sua irmã, Uribá, corrompeu seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que sua irmã. O vídeo de hoje, vou ajudar vocês como encontrar ajuda na Bíblia Sagrada. Como enfrentar a enfermidade. Para todos os momentos bons, ruins, difíceis de nossa vida, sempre encontramos uma palavra na Bíblia Sagrada para nos confortar. Se você estiver passando por enfermidades, leia Salmos 23, Marcos 1, 29 ao 34, e Tiago 5, 14 e 15. Diz assim, Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com um azeite em nome do Senhor. E a oração da fé... Salvará o doente, e o Senhor o levantará, e os, se houver cometido pecados, serão perdoados. A oração, neste momento, Senhor Jesus, te louvo e te agradeço pelo dom da vida. Que o Senhor tenha cuidado de nós, sara meu corpo e perdoa meus pecados, pois o Senhor é misericordioso. Amém.